Olá, tudo bem, minha querida? Pois é, tudo bem. Tudo bem. Tava aqui pacientemente aguardando vocês jogarem conversa fora. Ah, você realmente foi paciente. Perdão? Eu pela sua paciência. Não, não tá tudo bem. Ser paciente, não há problema. Se estivesse ruim, eu teria falado. Tá tranquilo. É interessante como a nossa posição gera uma referência que pode ser benéfica ou não benéfica ao estado para qual o psiquismo oferece opções de julgamento Que são ah, aprovados ou desaprovados usando axiomas ou ideias de funcionamento do sistema Por exemplo, estou aqui aguardando pacientemente vocês dois Isso é neutro, né? Mas isso gerou em você uma reação, como se estivesse aguardando fosse bom ou ruim. Eu não estou nem questionando a sua identidade, personalidade ou gostos pessoais. Isso é uma boa introdução para a nossa síntese sobre as subprensas. É, o que me veio foi te dar a opção de se expressar se é bom ou ruim, porque se fosse ruim, não precisa ser assim, pode ser diferente. Então pode ter uma configuração que seja bom para todos. Que isso para mim é um axioma. Se é possível ser bom para todos, então a solução melhor para todos é a melhor solução. Concordo plenamente, mas é uma boa introdução. Peguei o gancho. O bonde estava passando, pulei lá dentro. <risos> Então, a associação e dissociação Presume é, ou encaixa modelos né? Modelos de ação a, a subcrença nada mais é do que um modelo de ação O modelo mais adequado Mesmo não sendo o mais adequado ter, ter ciência da subcrença sobre o modelo Ou a modelagem do que é adequado Dentro de um estado mental é uma adequação do que é bom ou ruim para o ser. Mas quando não tem esse critério agenciado do que é bom ou ruim para o ser, ele entra em uma automação de subtrenças. Está aí um dos grandes motivos do sofrimento, da agonia e da ansiedade. Só há um modelo e nem passa pela cabeça do ser, a hipótese de ser diferente. pois é pois é pois é pois é. isso é ruim é, alguns algumas pessoas nascem né ou têm esse feeling ou uh, percebem esse feeling de que as coisas não precisam ser padronizadas ou de um jeito único infelizmente por enquanto Seres assim tendem a ter uma vida um pouco difícil no início, ou bem isolada, mas depois brilham. Para ficar aqui nessa escola, ouvir os áudios do canal, a pessoa tem um pouquinho disso, de querer ver diferente, não aceitar muito bem as coisas como são. É, já há um princípio de autonomia. A essa tendência desde o primeiro áudio gravado um, Dar nome aos, aos as questões é fundamental Então quando você quer fazer algo Não consegue E sente agonia porque não consegue Porque acha que as coisas são de um jeito único Você está usando como referência uma crença Assimilada pela social E... Essa crença assimilada é uma subcrença que padroniza, viabiliza o seu quantum de habilidade. Por exemplo, Juliana, um ser pimpão, né, um, ser, um ser feliz, Está lá brincando. Eu pensei no pimpão. É, pra, ah? pra, pra, pra, de propósito. Está ah. lá vivendo no mundo dela. No mundo da tiliana. No mundo da tiliana, ela tem a felicidade como habilidade compatível ao grau de consciência. E ela tem a felicidade funcional. Viabilizada, sabe? ali disponível para aquele momento em interação com uma série de elementos que fazem parte do cotidiano ou da situação ou da constituição daquele momento da Tchuliana o que viabiliza ou não a felicidade ou o um de felicidade o quanto ela amadureceu a felicidade durante seu desenvolvimento pessoal durante a construção e padronização da sua própria personalidade, as veias ou os vieses de manifestação da felicidade são subcrenças. Os modelos de ação, as possibilidades de ser feliz, porque tem a crença raiz, que é a crença, o modelo de visão, e tem como essa crença chega ao manifesto. São sensações, emoções... Sentimentos, esses resultados de interação do campo psíquico em camadas. Entendendo que é dessa forma, não necessariamente subtrenças são ruins ou boas, mas são pequenos códigos de programação ativados com comandos em um efeito cascata da mente do ser em questão. Um exemplo hipotético, né? Um ser pimpão, que não é atchugano, está lá no ambiente onde as paredes são brancas, e ele aprendeu que viver em um ambiente com paredes brancas é o ápice do sofrimento e ele entra em desespero. Como ele chegaria a uma visão... De que não há desespero nas paredes brancas Ele está vivendo em desespero por causa de um condicionamento mental Autoimposto Onde não há possibilidade da felicidade, tranquilidade, serenidade Ali Pois mesmo ele tendo um quanto Dessas habilidades bem desenvolvido né? Um nível de experiência de XP dessas habilidades bem desenvolvida ele enquanto ser não se permitia a manifestação dessas habilidades pois não haveria não há não há caminhos ali sabe em uma placa de circuito tem aqueles caminhos não há, não há caminhos para chegar aquele aquele aquela ficha sabe as fichas caindo não há esse esse caminho então o mais apropriado ali é se dissociar da habilidade que está problematizando a situação, que é a felicidade no caso e focar em outras habilidades que não são aquelas habilidades de ponto crítico que geram sofrimento naquele ambiente. Em outras habilidades o ser vai ter mais espaço e tranquilidade para lidar com a situação. Ele pode chegar ao mesmo denominador Uh, de bem-estar, que pode ser a tranquilidade, a serenidade. Chegando a essa conclusão sobre outra habilidade, tendo sensações sensoriais, psicosensoriais, esse ser consegue chegar a um contraste. E através do contraste ele pode escolher. Tem humanos bebendo álcool aqui ao lado. Dá para ouvir aí? <risos> ah. Um pouquinho, mas tem que dar um pouquinho se eu focar nisso. Humanos festejam e bebem álcool às vezes. Coisas tribais, ah, né? viva alegria. Fica aí nossa oferenda Dionísio, Baco Baco <risos> Sexta-feira. Então fica a pequena estratégia, fica o que é as subir, a subir crianças Vai usar muito isso, porque isso serve como ponto de referência para padronizar e gerar equações e até a geometria da aplicação e temos aí a, o que dissocia ou so associa para ter mais condições precisa de ter elementos ali esses elementos são fundamentais então, são elementos que dão fundamento para a perspectiva Elementos críticos que só dá para saber No ser, para o ser em uma questão do ser, por exemplo, paredes brancas Mas também há elementos comuns né? Estarem desprotegidos, desprovidos Com percepções extintivas e sensoriais em risco Como fome, medo, é... frio Então é mais fácil para o ser Dimensionar e perceber, entender como ocorrem seus pensamentos, emoções e sensações, tendo com isso mais propriedade para agir conforme sua identidade e identificação, dando abertura para nascer e renascer, para ser. Bonito isso, Zé. É, acabou, né? Acabou aí. Não, é, mas me ficou uma pergunta. Então. Não, vai estragar, né? Vai estragar, vai estragar. Vai estragar, vai estragar. <risos> oh, então faz uma pausa, respira fundo. Tô brincando, pode fazer a pergunta. É, não, mas... Não, não vai corre. estragar, relaxa, é piada. Relaxa. Ah, não, mas eu me dou permissão de estragar. <risos> tô brincando. Não, não. Tô Era brincando. justamente essa pergunta sobre a permissibilidade, certo? Não é nenhum ser. problema, sim. O ser, mesmo no exemplo do ser que está desconfortável ali, com uma coisa sobre a qual ele não tem controle, certo? Ele não tem autoridade de pintar a, as, as paredes de uma cor diferente, certo? Ele está num ambiente sobre o qual ele não tem um, um, autoridade, é, de, de mudar algo, certo? Mas, a habilidade da permissibilidade, certo? Eu me permito, fica bem. É, mas para ter isso é mais fácil através do contraste, utilizando outras habilidades. Aí ele tem um contraste que é, é, está ocorrendo nele mesmo, onde ele mesmo se sente melhor. Então ele vê uma disfunção na aplicação de uma outra habilidade. Ele mesmo ajusta. Como posso me sentir bem aqui, com tranquilidade, naturalidade Mas eu, a felicidade, quando eu tento exercitar Eu fico mal Não faz sentido Aí entra a permissividade Eu me permito ser feliz aqui Quem foi a besta que disse que eu tenho que ser triste no ambiente branco? Aí o dogma cai por terra. Entendi. É, exato, quem disse que eu não posso. E na primeira parte dessa conversa, você falou dos níveis do subconsciente. Sim. Do, do, do, do, do subconsciente o consciente subconsciente receptivo e o subconsciente de arquitetura. É, falta, a, essas... falta de arquitetura, não falei, né? O que de arquitetura você só mencionou que ali no subconsciente de arquitetura estão as crenças, os axiomas primordiais e nesse nível não tem, não tem problema. Nesse nível não tá bugado. É, a idiotice social de falta não adentrou a, a, tão, a tamanha profundidade. Graças a Deus. É, que a idiotice de falta é, tá, estaria no, no subconsciente pré pré-consciente e no subconsciente receptivo. Sim. Certo? Então, as subcrenças dissociativas estão nesse nível. Principalmente Sim. o subconsciente pré-consciente, certo? Porque o subconsciente... Ou não, o subconsciente receptivo, digamos assim. Porque o subconsciente pré-consciente, o ser teria... Um, como é que fazer dizer? Tá Ele entre, conseguiria né? ver com mais facilidade. Não, mas está entre o receptivo, o subconsciente receptivo e o subconsciente pré-consciente. que aí está ali, é ativado... É um modelo de aplicação da habilidade Mas não é claro E aparece como única opção disponível Não entendo, parece como um filtro Parece como um filtro padronizado É Não tem que ser Está ah, como se estivesse atrás da visão. Está entre o que o ser vê e o que o ser enxerga. Mudando isso, ele pode enxergar diferente. Tá certo. Inclusive, ver encruzilhada, onde antes ele não via, ver opções de caminho e escolha antes onde antes ele não não percebia é então, isso aí maior maior nível de liberdade isso aí graças a Deus entendi mas e e o que um ser faz então para para resolver você já morre, né? A outra não, opção não, possível. Não. O que? Essa opção é sempre, sempre, sempre possível. A opção Olha, é mais isso. rápida e mais eficiente. Né? Agora é. tem outras opções é, possíveis, né? Que eu também já expliquei. Segue outra habilidade para chegar ao resultado parecido e o contraste já gera. Adaptações inevitáveis nessas subprianças. Que é o modelo de aprendizagem da escola também, né? Ok. E Zé, essa conversa tem uma parte 3, ou essa é a essa, essa é a parte final desse tópico? É, a gente vai falar da, do, do subconsciente de arquitetura. Mas vai demorar um pouco. Então fica, fica aí, né? Vai te acompanhando. Eu dou todo você, mundo. Todo, mundo. todo mundo. Não, eu também. Me também. É. Eu me incluo nesse grupo. Eu me nesse consultor. Que bom, né? Pois é. Então é isso. Fiquem com Deus. Paz no coração. Não se embebedem muito. Ou se embebedem muito, mas não dirijam. E. Planejamento familiar. Pensem nisso. Tá? Tchau. <risos> Ai, gratidão, Zé.